Fala galera, vamos dar uma olhada então aqui no Bitcoin que tá aqui numa região importante de suporte, aqui na casa dos 38 mil dólares. Tá formando aqui esse triângulo aqui que tá me preocupando um pouquinho, que é um padrão, na minha opinião, aqui mais bearish, tá? Vou comentar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar também aqui sobre o ASP500, né, galera, que tá aqui numa região importante aqui agora, tá? A gente não pode fechar o dia aqui, galera. Isso aqui é muito importante, fechar o dia abaixo dessa região aqui. De 4.200 pontos, senão a coisa pode ficar muito complicado aqui para SP500, a gente também tem o um índice dólar aqui que está subindo bastante. Tá, então muito forte. Isso aqui é bearish para o Bitcoin. Tá, vamos olhar também aqui a dominância rapidamente. está subindo aqui uma tendência de alta, tá, mas ainda na minha opinião subindo pouco. Uh, vou comentar também com vocês também sobre os indicadores aqui da High Block Capital, né? Que eu tenho usado bastante aqui nos meus trades. Uh, a gente tem aqui mais liquidez acima aqui agora nesse momento para Binance. Tá, então faria sentido para o preço aqui pegar esse suporte nesse momento e fazer aqui uma recuperação pelo menos para casa aqui próximo dos 40 mil dólares para poder. aqui fechar um pouco dessa, pegar um pouco dessa liquidez aqui, galera, tá? Porque realmente é muito mais liquidez acima do que abaixo, tá? Esse é um ponto importante. A gente tá numa região importante que também é do Open Interest, tá? A gente testou a região do 108 e tem a região do 107 também, que são suportes importantes aqui, na minha opinião. Inclusive, a gente tem ordens aqui na região 37, que na minha opinião é a região que a gente não pode perder aqui pro Bitcoin. Tá? Vamos comentar também, sobre o indicador de sentimento, qual que é a situação aqui agora no curto prazo. No curto prazo deu uma melhoradinha aqui, pequena, na verdade, tá? A gente viu aqui o o eixo caindo com o preço subindo tá isso aqui é um sinal positivo tá bom galera então vamos lá para o vídeo de hoje Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar, isso é bem importante mesmo para continuar fazendo aqui os vídeos, tá? E só para avisar para vocês aqui, para quem gosta, quem assiste vídeos também em inglês, eu vou começar a postar minhas análises também aqui em inglês, galera, tá? Eu criei o um canal aqui, já tenho bastante tempo aqui o um canal criado, eu acabei não postando nenhuma análise aqui, tá? Então eu tenho meu canal em inglês, eu estou postando essa análise de hoje, a mesma análise aqui em inglês, tá? Então se você quiser uh, me dar um apoio aqui no canal em inglês, seria bem importante importante para atingir os primeiros mil inscritos aqui tá então vou deixar o link aqui abaixo no comentário fixado e na descrição do vídeo você é bem importante aqui para eu poder compartilhar também aqui as minhas análises com outras comunidades também aí né ver que o pessoal acha porque realmente eu acho difícil eu não conto análise assim do jeito que eu que eu gosto né então gostaria de compartilhar também aqui meu conhecimento com com outras pessoas de outros países também Vamos ver vai ser interessante aqui tá conto com o apoio de vocês aí para me ajudar a fazer esse canal crescer aqui também, tá bom? Obviamente, eu vou continuar postando aqui os vídeos em português, galera, tá bom? E para mim é muito fácil fazer análise aqui, então não faz diferença nenhuma, eu posso postar nos dois canais aqui ao mesmo tempo, tá? Então vamos ver como vai ser, vai ser uma experiência interessante aí, eu conto com o apoio de vocês, tá galera? Então vamos lá, primeiro vamos começar aqui no Bitcoin, no diário, porque a gente está aqui numa região interessante, galera, de suporte, tá? Nessa linha aqui, a gente pode ver que fechamento dos candles aqui no diário, a gente está formando uma linha de tendência aqui que o Bitcoin foi testar e a gente não perdeu essa região aqui agora, tá? Então, no diário aqui a gente não fechou. Na minha opinião, galera, o é mais importante aqui para o Bitcoin é não fechar o diário abaixo aqui dessa região dos 37 mil dólares, tá? Essa região aqui é importante, a gente tem os candles aqui, ó, a gente pode ver que já faria aqui um pivôzinho aqui, feio aqui, tá? Eu diria até essa região aqui, a essa região dos 37.500 já seria importante de segurar, tá? O Bitcoin segurou aqui, na verdade, a gente pode ver, ó, tá? Mas pra mim, realmente, a coisa não ficar feia, os 37.500 mil dólares, aqui é a região importantíssima da gente segurar, que inclusive eu posso ver aqui no Trading, Trading Light, a gente tem aqui bastante ordens dessa região aqui, ó 37.150, 37.100 dólares, aqui a gente tem bastante ordens aqui para o Bitcoin, Tá, então vale a pena a gente ficar é, atento aí, tá? Nessas, nessas regiões Bitcoin, que agora tem aqui nesse momento dando uma recuperada né, região dos 38.300 dólares. Vamos puxar para o gráfico aqui de uh, 4 horas, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que tá acontecendo, tá? O que, que é importante ficar de olho aqui em 4 horas é o seguinte: eu tô aqui cuidando, né? A gente tem aqui ó, essa região dos 45 mil dólares, é importante, tá galera? Fiquem de olho, né? obviamente está longe aqui agora de ver se a gente tem chance de romper isso que está bem longe, mas que é o seguinte, a gente tem algumas linhas de tendência aqui importantes, ó, que o Bitcoin sempre ele rompe para baixo, que ele vai retestar, né? ele, faz, ele fez aqui do, praticamente aqui algumas formações ó de uh, bumper run, eu diria aqui, tá galera? que são duas formações de bumper run, que quando ele olha subiu aqui, forte, deu um, um, um momento impulsivo aqui, acabou rompendo essa linha de tendência para baixo e quando isso acontece, a gente vai testar a base do início do movimento, tá? Então a gente fez agora aqui a mesma coisa, um bumper run aqui também. Rompemos aqui, tá E o preço. Se a gente não segurar aqui nessa região dos 37, galera, a chance da gente ir testar aqui na região dos 35 ou abaixo seria bem grande. Eu diria até que se a gente perder a região dos 37 mil dólares no diário, tá a chance do Bitcoin aí uh, não segurar na região dos 33, que é essa região que a gente tem um volume grande aqui, é bem grande, tá? Especialmente se o mercado aí tradicional ficar. É, ficar né, bearish mesmo aí, que eu vou comentar daqui a pouquinho sobre isso, tá, numa hora aqui no Bitcoin a gente tem o seguinte, ó é a hora que eu tô de olho aqui também, a gente tem uma divergência bullish aqui numa hora, tá, então vale a pena ficar de olho, então preço aqui fazendo, né, uh, fundos descendentes aqui, e aqui no RSI a gente tem fundos aqui ascendentes, tá, galera então isso aqui é um, sinal. Assim, é, é bullish aqui pro, pro... Uh, o Bitcoin tá, mas obviamente não dá para se basear só nessa divergência bullish, mas é importante ficar atento no 15 minutos aqui a gente acabou fazendo fundo duplo, ó, e agora nesse momento aqui a gente a gente acabou, né, conseguindo ficar acima dessa região aqui, tá? Sendo importante ficar que agora, né, conseguir fechar aqui os candles de 15 minutos ficar acima dessa região uh, dos uh, 38.200 dólares, tá, galera? Então, aqui até ser interessante avaliar um, um, um, um trade aqui nessa região, ó, tá com um stop aqui de 1%. Pode ser um trade interessante. tá Estou cogitando de ver isso aqui, porque, na minha opinião, galera, aqui, ó, vou comentar para vocês o Bitcoin tecnicamente aí agora olhando aqui no curto prazo, no curto prazo mesmo aqui tá, a gente tá um pouquinho mais bullish, a gente tem mais liquidez aqui acima, de acordo aqui com a Reblock Capital, como vocês podem ver aqui ó, ah, tem muito mais liquidez acima, tá, então faria sentido o Bitcoin buscar, pelo menos testar a região aqui próximos dos 40 mil dólares aqui, pegar essa liquidez, tá galera? Então, para mim, faria sentido ver, ver isso aqui acontecendo, tá? Então, fiquem atentos nisso aqui também. Para quem não tem conta na Reblock Capital, aconselho vocês fazerem a conta de vocês aí, tá? Divida com amigos aí. Eu sei que é um, uma ferramenta um pouco cara, tá, galera? Mas vale a pena para vocês acompanharem, tá? Aqui no Open Interest também é interessante. Pode ver que essa região do 38 aqui é um suporte forte, tá? No Open Interest tem muita abertura de contratos aqui nessa região. Mas a região também aqui a gente tem um outro suporte forte, a região 37, tá, galera? Por isso que a região 37, na minha opinião, é muito importante, tá? De o preço segurar ali seria, na minha opinião, uma compra muito boa se o Bitcoin chegar lá e segurar, tá? É, porque a coisa pode ficar um pouquinho uh, interessante. A gente poderia, ir aqui no diário, na verdade, voltando para o diário aqui, ó, a gente fazer um falso rompimento nessa região aqui, ó. Né? Uh, enfim, o preço vir aqui e testar essas regiões que é e daí sim a gente voltar a subir. Mas a gente já fez aqui praticamente um. Né? um um, um falso, rompimento um aqui também, tá, dessa região, uh, né galera, então assim, já deu uma certa oportunidade aqui pra, pra gente, tá, eu acabei não entrando aqui nessa compra, tá galera, devido aqui que não tá é, de olho aqui no gráfico quando aconteceu, tá, mas inclusive essa região a gente pode ver aqui, no um indicador de sentimento, que a gente teve aqui uh, liquidações aqui interessantes, aqui nessa região dos 37.500, tá, mas o preço aqui, na minha opinião, só, o preço já subiu, essa região ele bateu nos 37.500 subiu aqui já liquidando bastante short acima, tá? Então, para mim, mostra isso aqui que tem bastante liquidez acima, que um pequeno movimento aqui do preço aqui, ó, né, o pessoal tá shortando nesse momento o mercado, ó. Então, pequeno movimento do preço aqui, que ele fez para cima, já liquidou aqui bem mais aqui, né, de, de shorts do que a gente teve liquidação de longs, Tá? Então, essa região aqui é importante ficar atento, tá? É, desculpa, a região dos 17.500, na minha opinião, foi uma uma, seria uma boa entrada aqui, mas teria que já logo sair aqui, na minha opinião, que já teve mais liquidações aqui de, de shorts, tá, galera? O open entra-se aqui, o, desculpa, o long short está caindo aqui agora com o preço subindo, tá? Isso aqui é um sinal interessante, o open, o long short está caindo, com o open entra-se aqui subindo, tá? Então, isso quer dizer que a gente está botando mais liquidez aqui acima para o preço, tá? Isso que pode dar, então, a gasolina aí, né, para a gente poder. Né, o gás para a gente poder voltar né, a subir, tá bom, galera? Só é importante ficar em ficar atento aqui que a gente tem nesse momento mais venda aqui no porcento do que compra, tá? Então aqui no porcento a gente pode ver aqui, ó, tem cerca de 177 milhões de dólares aqui no porcento contra praticamente aqui 100 milhões de dólares de compra, tá, galera? E aqui nos 2,5% a gente tem 321 milhões aqui contra 250. Então tem mais venda aqui no book de ordens aqui nesse momento, mais venda do que compra, tá bom? Então é importante você ficar atento né? Aqui no, tr no TRDR, a gente pô, desculpa, no lights a gente pode ver aqui, ó, entrando bastante venda aqui agora, 600, aqui, que, né? Bastante venda nessa região aqui de 38.500 dólares, tá? Então isso que tá me impedindo também de entrar na posição de long, vendo essas ordens aqui entrando, tá? Mas a região dos 37 aqui a gente tem suportes interessantes, tá? Que eu ficaria de olho aqui nessa região dos 37 pode ser uma oportunidade interessante, tá? Essas ordens continuam aqui por enquanto nessa região, tá? Então vale a pena ficar de olho, tá galera? Então, uh, em relação ao Bitcoin que eu tenho para vocês, é isso, tá, galera? O que é importante é que agora vocês ficarem atentos, na minha opinião, é, é realmente, bom, o stock, o, a SP500 é importantíssima, tá, galera? Na minha opinião, que hoje o mercado já tá, abriu aqui mini futuros, tá? Vamos ver como vai se comportar. Uh, essa região, 42, 4.200 pontos aqui, vai ser importante segurar, tá? Porque senão é a coisa pode ficar bem complicada, tá? E com o índice do, com o índice do dólar subindo assim, desse, dessa forma aqui, está me prejudicando, está me... Me preocupando muito, tá? Na região de 99 aqui, realmente é muito alto, tá, galera? Eu comentei para vocês que eu ficaria já bearish com o Bitcoin rompendo a região dos 97, que é que tinha acontecido. E agora aqui nessa região, para mim, eu tô ficando bem bearish aqui, tá? É, realmente a situação da guerra tá criando aí, deixando o dólar mais forte, na minha opinião, né? Isso aí uh, pode gerar aí problemas para o mercado de ações aí, né? Para SP500 uh, e também para o Bitcoin, obviamente, né? Então a gente tem aqui também o... o, o... O petróleo, né, galera, subindo muito forte. Olha só isso aqui, atingiu a casa aqui dos cento, 125 dólares aqui, né, o barril. Tá, então tá realmente complicado aqui, a commodity subindo aqui, isso que leva né, o, o dólar também a fortalecer, né galera, então realmente a situação da guerra e tá botando, deixando os mercados bastante bearish, lembrando que a gente tem aí no dia 16 também a reunião do Fed, tá, então praticamente aí em menos de, de 10 dias aí, 9 dias né, mais ou menos, a gente tem essa reunião, eu vou ver se eu consigo comentar para vocês antes da reunião, o que eu posso esperar aí, tá, mas e devido à situação do mercado aqui, só para dar um update para vocês que eu tô achando, tá, devido a situação do mercado aqui agora, eu eu acredito que o Fed ele tem que pegar um pouco mais leve aí com, com, com a né com, com o aperto aí das taxas de juros, tá galera. Porque senão, realmente, o mercado vai aqui despencar, tá? É, o que tá acontecendo aqui agora com a estação da guerra realmente bota aí o Federal Reserve nos Estados Unidos numa, numa situação complicada. E vamos ver como vai ser, Eu vou atualizar vocês nos próximos dias, mas estou achando que eles vão ter que dar uma afrouxada um pouco, porque senão o mercado vai, vai por água abaixo aqui, beleza? Então basicamente é isso, pessoal, não esqueçam aí, se vocês gostarem do conteúdo aí, deixa aquele like para apoiar, tá bom? E a gente se vê amanhã aí para mais uma análise do Bitcoin. Um abraço!